Quebrou e agora, espera aí. E agora? Clipe quebrou. E agora? Espera aí. Clipezinho de baixo quebrou. Isso aqui é o clipe reutilizado. Pra ter um desses aqui na obra. É importante justamente por causa de situações como aí. A que aconteceu agora. Clipe quebrou? Você coloca um desse aqui no lugar. E depois tira. Esqueceu o final. Colocou a da junto. Virou. Travou. Bonitão. Show de bola. Pessoal, esse kitzinho aqui, O um gelador reutilizável, tem disponível lá na nossa loja Magazine Azulejista. É sempre bom ter um kit desse para casos como que aconteceu ali meu clipe de plástico quebrou Eu teria que tirar a peça Colocar o clipe de novo Colocar a peça de volta Com isso aqui é fácil Clipe quebrou, arranca ele fora Pega um kitzinho desse aqui ó, rosqueia até no final Coloca na peça Gira, travou Rosqueia ele Até dar aperto Daqui umas duas horinhas Só vai lá e tira ele a peça já vai ter curado a argamassa, você vai lá tirar ele, show de bola. Não esquecem, kitzão desse aqui, ó. Ó, nivelador reutilizável, lá no Magazine Azulejista, link na descrição do primeiro comentário. Valeu galera, fui!